Hi guys, I've been to Mirabel for the first time of my life, and man, okay. that's a shock. It's so big, it's huge, it's uh, well done. I don't know if there's lots of people that is uh, watching my videos in Canada, Quebec, and stuff like this, so that uh, series of videos that I am going to do will be a touristic tour of Mirabel for my buddies in Brazil, that's why I'm gonna switch to Portuguese. Okay. Go. Olá, galera. Então, esses vídeos aí vão ficar um, um tour turístico para vocês do Brasil. Eu fui para Mirabel. Mirabel é um campo. Já ouvi falar deles. De, porque porque é meio famoso. Mas eu não esperava alguma coisa tão louco assim. Ó, se você vê, esses são um monte de campos. Mas aqui também são é um campo, campo, campo. Tem campo em todo lugar nessa boa, O bagulho é tão grande. Se você para ter uma ideia, o Google Map anda nele. É muito louco? É um absurdo de grande. Tem campo em todo lugar. Para falar a verdade, tem 33, 33 campos diferentes que eles podem juntar para fazer big games. Assim, a gente foi, a gente deu. fez 10 jogos e consegui visitar 5 é, campos. Vamos lá. A gente começou aqui na Zona Alfa. Nesse campo que se chama, se eu clico aqui, Small Town. Okay. Esse campo da, da, da pequena cidade, como você pode ver, os obstáculos são bem bem longe um do outro. ficou é tem que bastante. É bom para para quem quer telefone telefone é fã, dois! É ah, Temos um médico por, por ti Esse cara tá pedindo pra eu chamar o médico Medic! Medic, acho que ele morto, Esse primeiro jogo foi bem difícil para o nosso time. A gente ficou cercado, bem rápido e virou um jogo de defesa no final. Vocês vão ver. maison la petite maison à droite la dernière à droite il y en a deux derrière oh, oh avance avance il avance ça tu logo aqui tu logo aqui <laughs> é engraçado porque tu tô virando pro português com a adrenalina e tudo falo português, ninguém me entende. Eu sei, eu sei, eu sei. Sei lá. Eu chaco, chaco. Oh, sniper! Sniper! Oh! Oh! Ai, não tá vendo. Sniper! Esse sniper que tô tentando chamar é um cara do nosso time que tava morto fazendo a mira dele no corpo Tá indo Ah não, du coup, je guelais sur le sniper sniper ici ici, en fait, il y jouait pas. Olha, olha, entrei nós. Olha as construções foda, o bagulho não treme não, não é, não mexe não, tá foda. Eles atacam, eles eles De posição. Bom, aí a gente tá fudido, é difícil sair da nossa base, eles estão cercando a gente minhas técnicas nesse caso é mexer bastante. Tô aí, o cara me vê aqui, depois eu mudo, eu tô num outro lugar, dá pra pensar que estamos muitos. C'est J'ai Orange, orange! Il a l'état diagonal! Tá Agora vindo do outro lado. Derrière a lui! Derrière a lui! Derrière lui! Derrière lui! Attention, a diagonal. OK, é. ele é lá. Ele, é ele é junto, derrière les palettes. Tá vu Derrière les palettes. Ele est é morto! Il y en a un autre qui arrive. Il y en a un autre qui vient. En face, en face euh, Attention, je, je, je couvre ta droite, je couvre ta droite. Il y qui Ça vient, ça vient, attention, elle est dans un petit trou. Faut pas. Ok. laisse laisse-le se tirer. Je vois, je vois. Dans la porte et derrière la porte. Putain, on est vachement bloqué là. Ça passe à gauche. Ça passe à gauche ouais. Ça nous flinque en tête, fait. ça nous flingue. Ok. Fete, fete! Estou morto, E é isso pro primeiro campo, agora vamos pro segundo! Ah, c'est toi que j'ai derrière, dans le Ah, c'est Ah, que eu! Hein. Ah, tu Ah, tu t'umes, ouais. <laughs> hein? Ah, <laughs> <le> <laughs>